Caralho, Nac, esse barulho é estranho. E aí o avião começando a se mexer, né? Aí um pouco antes de decolar, o Nac virava para mim e falava porra, Gal, e aquele parafuso ali é normal, tá solto? E aí nessa daí, eu já comecei a fazer o meu plano. Eu já comecei a olhar e falar, pelo menos é água. Eu sei nadar, se cair na água pulo e que se foda. Mano, eu já te contei a história, teve uma, uma vez que eu fui, Mano, é, é, a gente fez uma viagem e aí tinha uma, era uma parte da viagem, era meio que um mochilão pela, pela, pela Europa, né? E aí eu, eu fui conhecer as ilhas gregas, eu já te contei? Não, não contou, Gal, fala aí. Mano, Vai lá, era a época que a Grécia, a Grécia, ela estava em crise, bastante, a Grécia, ela vive em crise, né? Mas a Grécia estava bem em crise, aí estava a economia lá precisando, e você podia fazer a viagem relativamente com preço bem ok. E aí as ilhas gregas, é uma, né, um monte de ilha, e aí você tem que ir de aviãozinho, é uns aviões que não são grandes, mas não são pequenos, avião de quê? 25 lugares, 30 lugares, eu acho. E aí, o avião, você sai lá da Grécia, pega um avião pra pousar na porra da Ilha Grega. E aí, meu amigo, vai lá, aviãozinho, aviãozinho pequeno, eu já começo, é aqueles aviões de hélice. Aí, mano, aviãozinho pequeno, pá, não sei o quê. Aí o avião decola, e aí no meio do rolê, você, mano, uma turbulência, velho, uma turbulência, grande turbulência, você no meio do mar, não tinha, a ilha tava, tinha umas ilhas próximas, mas você ali, pá. E, mano, foi uma turbulência. E foi uma das turbulências mais tensa, velho, mais tensa que eu já vi, né? Aí o pessoal começa, tem gente rezando, tem gente ali, tá ligado, velho, tenso. Tem gente começa, sabe aquele nervosismo de avião? Que eu normalmente eu não vejo, mas esse nervosismo, de, o, o nervosismo, o, o real, tipo, não, não está comum, Claro fala. Eu você até falo que tenso, gal. eu nunca passei por isso, mano, eu agradecendo aqui, eu nunca passei por uma turbulência dessa e já sou medroso. Tem sim, sim. Então, tipo, sim. imagina. E aí, eu tava né, com os familiares, e aí, mano, o pessoal apoiando muito em mim, porque como eu já tinha viajado muito, eu era o cara que era mais safe ali, né? E eu falei, mano, tá tranquilo, tá ligado? E aí eu fui dar aquela dica, eu falei assim, olha... Tá tranquilo. Nunca peguei uma turbulência tão forte, mas tá tranquilo. Você quer ver como tá tranquilo? Normalmente é só olhar para a aeromoça. A aeromoça sempre tá calma, né? Se tivesse algum problema, a aeromoça tá nervosa. E aí nessa daí, a gente olha para a aeromoça, era uma aeromoça no voo só, e ela tava na última, a gente tava mais pro final do avião. Quando a gente olhou para trás... A aeromoça, velho vamp, estava chorando, velho vamp. Nossa. A aeromoça estava chorando, desesperado, olhando pela porra da janela, e só faltava ela falar que tá aí a todo mundo morrer já, né? E aí nessa daí, eu já comecei a fazer o meu plano. Eu já comecei a olhar e falar, pelo menos é água. Eu sei nadar, se cair na água eu pulo, e que se foda. Mas, meu amigo velho vamp... Não é você fácil, tá velho. Não eu é fácil. Eu vou dar um exemplo velho. aqui, ó. Naquele dar, eu gosto daqueles exemplos burros. O Thiago dia dia Silva na Copa começou a chorar, eu comecei a chorar, Gal. Então, mas... E era mano... futebol. Tinha nada a ver com a minha vida. Eu vi nosso capitão sentado na bola chorando, eu comecei a chorar também. Falei, ué, fudeu. Imagina no avião. Então... Eu não sei o que eu ia fazer. Velho. Mas aí, velho, Fump, você que dá a é. boa pra acalmar... Imagina, tipo, você tá com seus familiares e fala assim, velho, fica calmo, quer saber a boa? Olha a aeromoça, a aeromoça vai estar tá suave. E aí eles olham a aeromoça e a aeromoça tá chorando. A resposta básica é eles olharem pra você e falar Porra, velho, agora fudeu, tá ligado, Agora velho? fudeu. Agora fodeu. E aí, meu amigo, é gente se abraçando já, é gente se despedindo, é gente falando, tá ligado, velho? Porra, No mano. momento desse, alguém já pega o celular pra mandar aquela mensagem, é, né, de, de é, adeus pra alguém e não pode, e aí buga já tudo. Cara, e aí o aviãozinho foi, foi, pousou, tá ligado? Pousou lá no aeroporto da, da ilha de, de foda-se... E, e aí foi um rolê safe, velho, foi um rolê safe. E na, mas... na volta, na hora de entrar, dá aquele frio, não dá de novo? Ah, dá, né, velho, mas aí depois, tipo, cara, eu, eu, eu não sei, eu, eu, eu, eu sou um cara que eu trabalho muito com as estatísticas, eu penso assim, mano, falam que é mais fácil você morrer, né, de, porra, um ataque de tubarão na areia, do que de avião, estatisticamente falando, né? As, né? Então, eu, eu falo assim, porra, velho, o que é mais fácil você ganhar na loteria do que morrer num avião. Eles fazem essas estatísticas de acordo com o número de acidentes que tem em relação ao número de voos que é feito. Se você for ver, no mundo inteiro tem muitos voos, né? Muitos voos e poucos acidentes. Então, eu pensei que, cara, mano... Toda vez que eu penso no que eu vou entrar no avião, eu falo assim, cara, é 50-50, ou eu vou morrer, ou vai chegar lá, e, porra, tô safe. É, eu queria ser mais tranques assim, velho. Eu ainda tenho, aquela, muito menos, mas eu ainda tenho, por causa da labirintite também. Então, já costumo entrar mal. Porque eu sei que eu vou dar meio uma passada de mal, Talvez, não uma brincadeira de caso, tem aqui, taxiar. O Apocão, mano, o Apocão, ele tinha muito medo. Até hoje eu acho que ele tem medo. Mas ele, no começo, acho que as primeiras viagens de avião dele, ele fez com o G3X. E ele morria de medo. E aí, velho, Vanto, era uma maldade sem limite, velho. Porque aí o avião, ele começava a se mexer na pista. E aí alguém já falava, caralho, esse barulho é normal. Entre nós, tá ligado? E a gente sabendo que o Apoca tava só escutando. E aí, o Apoca, ele não gostava de ir perto da janela, porque ele não queria ver o que tava rolando. Ele pegava aquelas cadeiras do meio. E aí, por exemplo, eu e o Naki na janela, falando assim: caralho, NAC, esse barulho é estranho. E aí, o avião começando a se mexer, né? Aí, um pouco antes de decolar, o NAC virava para mim e falava: Porra, Gal, e aquele parafuso ali é normal, tá solto? Meu amigo, há pouco ele já olhava, velho. Falava, puta que pariu! Não faz nem né? tipo, vocês estão falando sério, tá ligado? E aí, meu amigo, o bicho ficava desesperado, velho. Desesperado. Aí, porra, vai pousar o barulhinho do trem de pouso descendo? Meu amigo, a gente já falava, que barulho é esse? Caiu. Naki, você viu? Caiu uma peça da asa. Aí o Apolka ficava em choque de novo. Nossa, ele, mano, é troll demais, É troll velho. demais, velho. É troll demais, velho. Aí, Coisa aí, de quando a gente é mano, mais novo mesmo, Mano, velho. bicho, a gente achava tudo que era jeito pra deixar o cara em choque, velho. Sabe o flapzinho que sobe e desce? A gente falava que a asa tava quebrada. Aí ele viu o bagulho se mexendo de canto de olho achava chave, ficava desesperado. Eu, o meu primeiro voo, eu lembro que eu fui pra Cabo Frio, né? E parava uhum. no Rio, pegava o um ônibus pra Cabo Frio. Nesse primeiro voo, é... é senhores passar. Aí tá do nada, eu, velho... Dramin, abirintite, aí segurando o um saquinho de vômito no corredor. Toda aquela, aquela situação. E aí, de repente, senhoras e senhores, não poderemos pousar. E tipo, eu já como. <risos> é nossa. lógico. É óbvio, eu tô aqui. É, era meu dia e tal, naquela, né? E vamos ter que dar uma taxiada, porque o mau tempo, pá... Nossa. Essa taxiada... Nossa, foi a... Meu olho foi na, na nuca e aí eu já comecei a vomitar, e todo mundo começa a te olhar, né, e no, Nossa, aí, mano! É, no saquinho ali, né, tudo, tudo safe, só que você já pega outro. Ah, aí, mas situação, no saquinho, é, que você... de repente é só um... É, aí a, a mulher vem, tá bem, o senhor tá bem, o senhor tá bem, o senhor tá bem senão tem um labirintite, tá tudo certo, é só, é só uma crise, não, sou tem alguma coisa... Aí você já fica naquela, todo mundo te olhando, você já fica mais mal ainda do que tá... Sim, mano. Mano, é teste. Os tá caras não sabem se é enjoo, se é doença contagiosa, né, velho? É foda, mano, é foda, velho. Imagina agora, uma crise de labirintite, todo mano. mundo de máscara, eu tiro a máscara pra passar mal. É treta, é treta no voo. Mano. <risos> e... É foda, mano, é foda. O avião, ele não é... É assim, né, você para pra pensar, a parada muito moderna, né, você viajar de avião... Mas o avião, mano, a classe econômica, ela é um rolê duro, mano, ela é um rolê duro, velho. É duro, pô, não, não se compara a uma poltrona de qualquer, qualquer classe econômica de ônibus. Não, mano, você é, é, é louco. É, é treta ali, você vai na posição que dá, mano. Tá, pode ter do lado o irmão, velho, jogando um game no, no, no, no, no computador dele, tá escutando alguma parada, uma criança em pé, cara, tipo, é. a mãe dormindo, tudo pode rolar, velho. É uma situação duríssima.